Olá Vitor, tudo bem? Então hoje vai ser o seu teste de pronúncia, certo? Beleza, beleza, vamos lá. Uma então, piada. vamos lá, primeira palavra. Essa daí é amar, né, em português? Hum, Amê. Não. Exatamente, não. não. Então, essa palavra aqui você confundiu com o verbo amar, mas ela é a palavra amargo, é um substantivo. Então, em alguns substantivos, a gente diz, sim, o R final. Em ah, vocês, tá, então... beleza, beleza. Amer. Então, essa daí não fala, não fala. Amer. Então, a próxima, a próxima. Parler. Exatamente, então aqui a gente tem um verbo do primeiro grupo, os verbos do primeiro grupo que terminam né? com é, verbo, verbo fb, o beleza, final, beleza. então a gente vai dizer parler, parler. Próxima palavra é essa, Sonti". Na verdade, não. essa fala? Essa é um verbo, só que ele não é do primeiro grupo, então a gente vai pronunciar o R. SONTIR Tá, não, não beleza. Sontir". Beleza. beleza, Próximo, próximo eu vou acertar. Próximo é... PANIR Não, essa daqui é um exemplo, então, de substantivo que a gente não vai dizer o som do R final. A gente vai dizer panier, um panier. <risos> ok, então última palavra Bom, aqui. Sabe, eu você? acho que é bonjour. Isso. isso. Mas agora também eu não sei mais nada, né? É isso mesmo. Já cheguei, já Bonjour, a gente pronuncia o R. Bonjour. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Coquetel F a gente vai falar ainda sobre a letra R em francês. Ah, esse R dá muito assunto aqui no Coquetel F, não é mesmo? Como vocês sabem, o som do R não é um som universal. Não são todas as línguas que têm o som do R. O japonês, por exemplo, não vai ter esse som. E ele é um som complicadinho de fazer né se você está estudando francês você sabe que não é um dos sons mais fáceis no português a gente também tem o som do r o som na garganta e o som com vibrações na língua e em francês vocês sabem que antigamente esse som também era com vibrações na ponta da língua tinha o r roulé ou roulé. como vocês conhecem bem vídeo dos três tipos de R em francês. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada no cartão aqui em cima. Mas como esse som não é muito fácil de fazer, ele tem uma tendência a desaparecer na pronúncia, muitas vezes. E foi isso que aconteceu com a língua francesa lá no século 15. No século 15, o R final foi perdendo a força até desaparecer do final das palavras. Como a gente tem algumas palavras hoje que a gente não pronuncia o R, lá no século XV, esse fenômeno começou. Isso aconteceu principalmente em verbos, no infinitivo dos verbos, ou em substantivos e adjetivos também. Então, as palavras que a gente usava mais, o R desapareceu. Mas isso lá no século XV. Quando a gente avança um pouquinho no tempo e a gente vai lá para o século XVII, século XVII a gente tem que lembrar que foi assim a idade do ouro do francês, porque foi quando o francês começou a se destacar e ele também começou a substituir o latim, que até então era a língua da diplomacia. Né? Então, o francês tomou esse lugar a partir do século XVII. Lá no século XVII, todo mundo falava francês. Era a língua dos estudos, era a língua científica. E isso durou bastante tempo. Durou mais ou menos até o final da Segunda Guerra Mundial, que aí foi quando o inglês né, foi, passou na frente do francês e agora a língua universal e científica é o inglês é e a língua que todo mundo quer falar hoje é o inglês mas por muito tempo não foi assim, por muito tempo foi o francês e isso começou lá no século 17 então pense, quando a gente tem uma língua que é falada por tanta gente, é uma língua científica é a língua que todo mundo vai querer aprender para se comunicar com outros países não só os países francófonos, mas era a língua comum né, que a gente ia aprender o francês, com isso surge muita gente querendo cuidar da língua também. Porque quanto mais gente usa, ela acaba se deformando, se modificando, evoluindo mais. E nessa época, começaram a surgir muitos gramáticos que queriam tomar conta da língua, eles queriam cuidar para que ela não perdesse toda a elegância que ela tinha. E foi uma decisão deles de reintroduzir o som do R final das palavras em francês. Porque a partir do século XV, as pessoas simplesmente foram perdendo o costume de falar e esse R foi se apagando. E esse R não era mais falado. Mas no século 17 com esses gramáticos tomando conta da língua, eles quiseram então introduzir de novo o som da letra R. Mas, como isso foi uma coisa imposta, de uma certa maneira, não foi um fenômeno natural que a língua se desenvolveu das pessoas voltarem a falar, mas foi meio que uma campanha gramática feita ali para as pessoas usarem o R final, isso deu certo, mas meio que pela metade ali. Porque a gente fala do jeito que a gente fala a gente fala com o nosso amigo, a gente fala que a gente viu em algum lugar, e isso é uma coisa viva e a gente nem sempre consegue controlar. Então, quando os gramáticos tentaram reintroduzir o R, ele funcionou em algumas palavras, mas não em todas. Então, as palavras que as pessoas usavam mais, como aquele uso era tão frequente, simplesmente não pegou de que falar o R de volta. E é o que acontece, por exemplo, com os verbos do primeiro grupo. Os verbos do primeiro grupo, que são os verbos que a gente mais usa em francês, a gente não pronuncia o R final, porque a gente usa tanto, tanto, tanto, que a gente, que eles não conseguiram né, reintroduzir essa pronúncia. Mas para os outros verbos, os verbos do segundo, terceiro grupo, que não são assim tão frequentes, aí a essa reintrodução da pronúncia foi é, efetiva, ela funcionou então é por isso que a gente vai dizer sentir mas a gente vai dizer parler e isso também aconteceu com os adjetivos e substantivos a gente vai ter alguns que a gente vai falar o r e outros que a gente não vai falar e normalmente depende do quanto a gente usa eles mas nem sempre dá pra seguir essa regra se são realmente os mais frequentes ou não como os substantivos que a gente pronuncia o r, a gente vai ter ma La mer Iver Substantivos que a gente pronuncia o R Mas a gente também tem outros substantivos que a gente não vai pronunciar o R Panier, En panier En chemisier En chequier En chantier Todas essas palavras terminam com ER E a gente não pronuncia o R final Temos também os adjetivos Premier Dernier Léger termina com R, a gente não pronuncia o R, mas também temos outros que a gente pronuncia. A mer, seducteur. E lembrando também que o substantivo bonjour é um dos que guarda a pronúncia. Então a gente vai ter a pronúncia do R final, mesmo que às vezes ele seja bem fraquinho, a pronúncia do R vai estar lá. Bonjour. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu sei que talvez não te ajude muito a saber quando uma palavra vai ser com R final pronunciado ou não, mas pelo menos você já sabe por que que isso acontece. Eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Muito obrigada por ter me acompanhado mais uma vez. E se você gostou, não deixe de contar pra mim, certo? Um beijão! E até a próxima, pessoal. Tchau!